Hoje a gente vai falar especificamente sobre esses dois pontos, eu vou tentar explicar rapidamente sobre o segundo turno e lá no final eu falo sobre o que seria essa candidatura subjúdice, que algumas pessoas estão aí com dúvida. Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite se é o Isso Não Cai Na Prova, a gente tem aqui outros vídeos também falando sobre eleições, porém sobre outros diversos aspectos né, da vida em sociedade, se você tá caindo aqui de paraquedas neste canal, então depois dá uma assistida lá nos vídeos e se inscreve caso você não tenha deixado essa informação, mas vou repetir, o segundo turno só acontece em cidades e municípios onde tem mais de 200 mil eleitores. Você não tem, não vai acontecer segundo turno. Você está no município que tem mais de 200 mil eleitores, então, uh, para essa pessoa conseguir vencer, não adianta ela ter tirado a maioria de votos. Ela precisa tirar mais de 50% dos votos. Uma vez que ela tirou 40%, ainda que o segundo colocado tenha tirado 10%, vamos colocar o resto tudo nu. É, se for só essa diferença, não importa. A gente precisa ir para um segundo turno, onde são retirados somente os dois primeiros candidatos, né, os que conseguiram Maior número de votos, aí o restante pode ser tipo 10. Todos eles vão para fora da, da competição. Aí sim, no segundo turno, quando você só tem esses dois candidatos, vence quem tirar a maioria de votos. Certo? Para presidente, a gente sempre tem o segundo turno, mas de novo, nessa condição. Quando o primeiro candidato, o candidato que tirou mais votos, não consegue atingir maior número de 50%. E por quê? Isso significa que 60%, ou enfim, a maior parte, quando ele não atinge os 50%, né? Mais 50%, a maior parte da população não quer aquela pessoa lá como presidente do país. Então precisa fazer o segundo turno. Claro que aqui tem também os detalhes, né, de, ah, de gasto para poder fazer uma segunda eleição, da quantidade de pessoas, por isso que não são todos os municípios que conseguem né, ter esses dois. A lei não permite que sejam todos os municípios com segundo. Turno. O que, é que significaria então um candidato subjúcio? É, resumidamente se ele está subjunto, significa que tem alguma pendência né que a justiça eleitoral precisa averiguar por exemplo, não entregou um programa de governo ou não entregou alguma documentação Tá alguma pendência com a justiça eleitoral e isso é bastante importante a gente avaliar tá gente a gente tá por dentro assim entender que não é só para barrar ou para atrapalhar o processo é importante que os candidatos tenham seguido né, o processo exatamente como ele deveria ser feito. Senão aí a gente abre precedente para qualquer pessoa fazer a sua candidatura de qualquer jeito, não entregar as documentações, inclusive fazer coisas que não deveriam ser feitas. Eu tô gravando esse vídeo, a gente já passou pelo primeiro período eleitoral. Então tem só no Brasil foram mais de 13 mil candidaturas que entraram em judice e a Justiça Eleitoral não conseguiu julgar todas elas. O ideal é que ela consiga julgar 20 dias antes da primeira eleição para não ter nenhum problema. Mas, como eles não conseguiram julgar, esses trâmites ainda estão acontecendo, mesmo com candidatos que tenham participado na primeira eleição. Não, não, não nesse, seria esse primeiro, primeiro... Existem vários tipos de né, subjúdices aí, vários recursos que é, vão categorizar coisas diferentes, mas, de uma maneira geral, o que a gente precisa saber é que isso significa que o candidato pode não conseguir concorrer às eleições. Quando a justiça eleitoral decidir, ela pode decidir ainda até a posse da pessoa. Então, tem um longo processo, aí tem um tempinho para conseguir avaliar tudo isso. continuam concorrendo da maneira normal, tipo, enquanto não está decidido, eles estão lá concorrendo. É, mas que pode acontecer né? da justiça indeferir o processo e, portanto, anular a, a chapa, né? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui. Então segue o canal para saber mais sobre vídeo. Toda semana a gente tá postando vídeo aqui. Beijo, tchau!